Já disponível na Steam, lançado há menos de um mês, um novo CSGO que se passa na época da Guerra do Vietnã. Nesse jogo não existe CT ou TR. É o exército americano contra o exército vietnamita. Seus criadores mandaram uma carta para a Valve pedindo para eles liberarem o código-fonte do motor gráfico do CSGO. A Valve liberou. Eu já comprei na Steam, baixei e hoje jogaremos o Military Conflict Vietnã. Ah, tá, aqui eu me impressionei. Uh, isso eu não sabia. O primeiro HS literalmente quebrou o capacete do cara. Vem dessa essa linda butterfly? Você também pode ganhar uma no csgo.net premiado como o melhor e mais confiável site de abertura de caixas do mundo vários métodos para depósito e quando for depositar utilize o cupom MATILHA para ganhar 40% de bônus e participar de sorteios exclusivos do canal e até o dia 10 de janeiro quem utilizar o cupom MATILHA ainda pode participar do sorteio de uma AWP Dragon Lore, a skin de Alp mais rara e cara da história do csgo csgo.net não perca tempo, link do site na descrição Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Café instante. Vamos lá, rapaziada. Eu tô ansioso. Jogar MCV 32-bit, porque o outro ainda tá experimental. Nesse exato momento, estamos viajando no tempo e voltando para a triste guerra do Vietnã. Eita! Military! Conflict, getting in powered by Sirs ping perfect. Será que o ping é perfeito mesmo? Veremos, enfim. Antes de tudo, quero mostrar pra vocês aqui o menu de configurações, como que ele é parecido com o do CSGO. E eu digo que já foi muito mais parecido, tá? O menu de configurações antes, ele era exatamente igual ao do CSGO. Não mudava absolutamente nada. Atualizou, né? Mas ainda assim, lembro, lembro bastante. Vou colocar minha Sense aqui, que é 2.2. E a sensibilidade na meia do fuzil de precisão, que eu imagino que seja AWP. Né? Vou colocar no máximo. A música tá muito boa. Não vou tirar, não. Ponto positivo já, né? Porque essa trilha é muito maior que a do CSGO, não tem como comparar. Na real, a trilha sonora tá sensacional. Enfim, jogar, aqui temos os modos de jogo, captura de bandeira, conquista, mata-mata, corrida armada, corrida armada livre, não sei a diferença, e o mata-mata em equipe. E como vocês podem ver, aqui também tem a oficina, ou seja, a comunidade consegue criar e disponibilizar para todos os mapas, o que é sensacional. E é aqui que a parada começa a ficar legal, rapaziada, pois alguns jogadores já importaram os mapas do CS GO para a oficina desse CS Vietnamita No caso, dois mapas, o mapa da Dust e o mapa da Nuke. Tudo exatamente igual como como funciona no próprio CSGO Então essa é a Dust2 Vietnã Você basicamente precisa se inscrever aqui Dentro da própria Steam E esse é o mapa da Nuke O mapa da Nuke do CSGO Porém, dentro desse CSGO que jogaremos agora Estando inscrito nos mapas Só vem jogar Vem aqui a oficina E temos aqui, ó Nuke, CSGO e Dust2 Vietnam. Vamos começar pela Dust2 Que Dust2 é Dust2, né rapaziada? Não tem como Não tem terrorista e contraterrorista. É exército americano contra exército vietnamita. Enfim. E agora uma das partes mais sensacionais que são as classes. Aqui, você não vai comprar sua arma, você não vai comprar suas granadas, você vai escolher uma classe. São seis classes diferentes. Assalto, médico, suporte, sniper, engenheiro e o rádio man. Cada classe possui no mínimo um equipamento único. Então, ó, por exemplo, a classe do assalto, ele tem aqui uma máscara de gás. A do médico, você tem um kit médico para recuperar da sua vida ou a de um amigo. A classe do suporte tem uma caixa de munição. Eu não sei se você consegue utilizar apenas para si mesmo ou também para seus colegas enfim, a classe do Sniper tem um sinalizador a gente vai testar tudo isso, tá? Fiquem tranquilos já a classe do Engenheiro tem quatro equipamentos diferentes, no caso a M72 Lau, que é uma bazuca um lança-granadas, o um lança-chamas e uma mina M16, e a classe do Radioman tem aqui um binóculos, vamos começar pela classe do Engenheiro, usando aqui um lança-chamas que eu quero mostrar para vocês como que o fogo desse CS, na minha opinião é muito mais bonito que o fogo do CS Go, eles se comporta de uma maneira muito mais realista né? E lembrando, isso aqui não é Cersei 2, isso daqui é um outro CSGO criado na Cersei 1 no mesmo motor gráfico que o CSGO roda hoje, então ó, vamos entrar aqui é uma Dust 2 cortada pela metade, como vocês podem ver, então não tem como até o Bomb B né? ou então pelo meio, essa é a base CT bem escura e o que na minha opinião, esse jogo tem de muito superior ao CSGO, é a questão da iluminação as partes escuras aqui desse jogo são muito superiores ao do CS, não tem como os detalhes da parede, olha isso, olha as imperfeições da parede, as imperfeições da pintura, as rachaduras, isso é incrível Viu, rapaziada, de verdade, isso é lindo isso me deixa muito encantado não, sei. não é tudo aqui melhor que o CS obviamente, eu vou mostrar já, já uma parada que eu particularmente não gostei, achei muito estranho e acho que o jogo deve mudar, mas enfim falando do aspecto visual, <risos> não tem muito o que falar, é, temos que admirar olha esse bom site A, olha essa parede, olha a sombra das folhas, dessa palmeira, dessa árvore, enfim, é realista demais, eu tô impressionado aqui, de verdade, as armas todas têm essa opção de mira secundária é algo diferente do CS, né no CS a gente tem isso apenas para as armas de scope, a faca do jogo, me parece uma M7 baioneta, é uma faca que ainda não está no CSGO enfim, olha a região da varanda Cara, isso é incrível, mano Olha isso daqui Olha esse muro Esse arame farpado aqui Ali atrás é um terreno com uma vegetação Eu tô impressionado com isso É exatamente igual a Dust 2 Estruturalmente falando Porém, seus elementos são completamente diferentes da Dust 2 do CS GO Diferente da Nuke. A Nuke é exatamente igual a do CS Já a gente vai pra lá Enfim, ó O carro aqui é vermelho Eu fico apaixonado por esses detalhes da parede Sem caô Enfim Vamos falar do lança-chamas Olha ele aqui Só segurar e aí você faz isso daqui E olha o foguinho no chão Olha como que ele deixa o chão manchado Tudo bem, isso tem no CSGO Mas, não sei se vocês conseguem reparar A chama dele é muito mais realista Que a da Molotov da incendiária do CSGO, por exemplo Vamos adicionar uns bots aqui E deixá-los parados Pra mostrar como que esse lança-chamas atinge o oponente Ah, vou mostrar o Bunker antes, né? O Bunker também aqui é sensacional A iluminação desse jogo é... Putz, é apaixonante sem calma. O boneco corre. Como vocês podem ver, ele tá apertando shift ele corre. Mas ele cansa, que é bem comum. Nossa, olha isso daqui. Gente do céu. Eu juro, eu tô apaixonado. Enfim, ó, aqui os agentes vietnamitas. Vamos testar aqui o lança-chamas. Olha isso, cara. Meu pai. É assim, é feio, né? É triste, mas é bizarro. Ah, tá, aqui eu me impressionei. É, isso eu não sabia. O primeiro HS, literalmente... Quebrou o capacete do cara é, ó, é, realista também Porque um chapéu jamais iria proteger Agora que ele tá sem capacete Segunda bala, mata Pra trocar de arma aqui, ó Parece uma MP9 Será que o lança-chamas pega? em longa distância? Não Tem que ser um pouco mais próximo Aí, agora pega Como eu já tinha dito O engenheiro também tem aqui a bazuca Dá um ligue na bazuquinha Ó como que ela vai longe <risos> Será que dá pra pular, jogar a bazuca no... Opa! Vocês viram, né? O jogo tem pernas. Meu Deus! Eu não tenho mais! No CS, pra quem nunca reparou, não há pernas. Se você olhar pra baixo, você não vê absolutamente nada. O que não faz muito sentido, né? Não, não deixa o jogo muito realista. Aqui tem pernas. Pernas são animadas também em primeira pessoa. Ó, até quando pula... Pô, acho que o CS já passou da hora de adicionar isso daí, né? Um detalhe que... Óbvio, não muda nada. Mas, ah, mas é bonitinho. Enfim, deixa eu... É... Tá. queria testar pra ver se aconteceu igual no Fortnite. Tipo, pular, dar a Bazuki pegar um boost pra cima. Não é o caso. Mas pra vocês verem aqui como que a bazuca atinge os inimigos. Acabou a bala. O boneco correndo com a faca na mão também é engraçado, tá ligado? Porque ele não apenas segura a faca na mão parado. Tem todo o um movimento aqui do braço. Uma pessoa realmente correndo é incrível, cara. É incrível. E é. Pedaçou humano, velho. A classe do Radioman tem aqui uma espécie de m 4 s Como se fosse a m 4 s do CSGO. Porém, aqui no caso, apenas M4A1. Não tem o um S porque ela não aparenta... Quer dizer, não está silenciada. Nitidamente não está silenciada, ó. É barulho fácil. E essa classe tem o binóculo, né? Eu não sei exatamente ainda a utilidade real Airstrike desse binóculo. Ah, meu pai. Eu, com o binóculo, consigo mandar um ataque aéreo, velho. Cara, isso é da hora. Isso é muito louco, mano. Bem louco! Agora eu fiquei impressionado. Fiquei com dó aqui também do cara, mas juro, isso ficou maluco. Tem uma espécie de cooldown pra que você consiga fazer um próximo ataque. Eu quero ver agora se realmente vem algo do céu. Ou se é só efeito sonoro. É, só efeito sonoro. Agora, no caso, a mulher aqui se salvou, que pegou no teto dessa casa. Mas legal, mano. Insano. Insano mesmo. Bizarro. Vamos ver a classe do sniper também. Pra testar esse sinalizador e pra mostrar pra vocês como que funciona uma arma de scope aqui dentro do jogo. Aqui no caso, uma M1903A4. Pô, da hora, hein, mano. Diferente, assim, o um scope. A impressão que dá é que dá muito mais um. E uma movimentação muito mais realista também, né? Com essa classe a gente tem também essa granadinha. Vamos ver como que ela explode. Legal também. É uma animação mais suave que a do CS, mas realista é mesmo. Olha o efeito depois da fumaça. Mano, legal, interessante. E tem o um sinalizador. Vamos testar o sinalizador aqui. Ah, ele é uma arma de fogo, acaba sendo uma arma de fogo. Será que eu preciso acertar um inimigo? O próximo dele já funciona. O próximo dele é um sinalizador comum. Será que explode depois de um tempo? Não. E a arma de scope? É uma arma de scope comum. Né? Mata com tiro, é uma alp mesmo. Marta com tiro, mesmo pegando no corpo Muito forte Enfim, deu pra apresentar já um pouco do jogo Eu vou apresentar também um pouco desse mapa da Dust Que é incrível Olha essa varanda, rapaziada A gente sobe aqui e dá no bombear Mano, isso tá incrível, cara Tô apaixonado por esse jogo, de verdade Vamos agora pro mapa da Nuke Porque esse impressiona Esse é quase uma Cersei 2 Mas não é Serve pra mostrar que o CSGO ainda consegue crescer muito Dentro do motor gráfico atual Ó, Agora eu vou jogar no time do Vietnã As classes são as mesmas Exatamente as mesmas Vou de assaltante agora Pra ver se... Essa máscara de gás, <risos> cara, isso tá incrível, juro, isso daqui tá incrível, isso tá mais que incrível, isso tá impressionante Vamos lá, vamos, vamos começar andando aqui pelo mapa, antes, já vou testar aqui essa máscara de gás, não sei onde tá o gás, Mas deve ter alguma utilidade em algum momento do jogo Enfim, deixa eu tirar a máscara de gás para mostrar essa gai, porque é uma gai esquisita, né, bem esquisita, né, até me lembra outra coisa Parece uma rola Mas enfim só pra testar aqui como funciona É exatamente igual a outro lá Cara, mas esse mapa da Nuke tá me impressionando Óbvio, é o mesmo mapa da Nuke Do CSGO, porém, as cores Parecem estar mais realçadas, só que na real Eu acho que é a iluminação, mano A iluminação aqui tá reagindo de maneira muito mais realista Pô, dá um link nisso daqui, mano Não sei se vocês conseguem reparar na forma que esse metal reage Mano, não sei se isso é coisa na minha cabeça, mas Talvez o vídeo não consiga transparecer isso que eu tô vendo Testem aí, né, quem, quem tiver disposto a comprar testa aí, enfim Vocês irão perceber, será que aqui se eu apertar efeito Fecha? F? Não. Será que quebra? Quebra. Nossa, olha isso, cara. Que bizarro. Deixa eu ver se a porta laranja aqui vai abrir. <risos> Abre. Pressione F para abrir a porta. E olha a mãozinha. Isso não tem o CS, tá ligado? É um detalhe que, óbvio, muda alguma coisa na gameplay. Nada. Absolutamente nada. Mas é um detalhe interessante, né? Não deixa de ser interessante. Deixa eu ver agora se os vidros ali do Secret, se eles quebram. Tem vidro aqui? Ah, tem. Nossa, tem. Bem realista também. Quebra, quebra bem, inclusive. Olha a maneira que a luz se comporta aqui nessa rampa, rapaziada, né? Mano, isso é incrível, cara. Isso é incrível. Eu tô impressionado. Marca de tiro exatamente igual a do CS. Será que a porta quebra? A porta não. É, a porta não quebra. Vou aproveitar que eu tava. Nossa, mas varou tudo, hein? Nossa senhora. Vara muito, hein? Cara, até isso, vara. É, aí já, aí já ficou bizarro. É, pelo jeito tudo vara aqui Enfim, vou aproveitar aqui pra mostrar pra vocês O que na minha opinião é horrível nesse jogo Que é o recoil, né O recoil basicamente é o coice No CSGO, o recoil da AK é mais ou menos assim Se você começa a atirar aqui sem controlar o recoil Ele vai subir e vai fazer Tipo meio que um set, né Ele sobe um pouco, não sobe muito E depois começa a dispersar mais ou menos nessa altura Deem um ligue no recoil desse jogo É ridículo Se tivesse mais bala, chegaria na lua porque sobe muito e não para de subir. Pode até ser mais realista, né? Mas assim, na gameplay, isso dificulta muito, principalmente para quem tá acostumado com CSGO. Porque aqui, no caso, para controlar o recoil, você tem que só puxar para baixo, mas você tem que puxar muito e puxar de maneira contínua porque não para até acabar a bala, mano. O bagulho quer ver? Deixa eu deixar as balas infinitas só para testar um negócio. Ó, oh, não para, mano. Não para Sobe até o máximo, tá? Isso daqui já não é legal E eu acho que eles poderiam corrigir Eu acho que eles poderiam deixar igual ou semelhante ao do CSGO Até pra atrair mais os players, né? Óbvio, o jogo tá no começo, eles vão dar muita coisa ainda Porém, se eles deixassem assim, esse controle de coisa, semelhante ao do CS Ele atrair muito mais os jogadores Tentar controlar o coil aqui, ó Tem que puxar pra baixo, mano Não pode parar de puxar pra baixo não pode de maneira nenhuma. Enfim, vamos jogar um pouco? Vamos, vamos jogar. Eu acho que eu vou apanhar. Vamos ver como que funciona. Pra jogar, é só vir aqui em servidores. Tem um servidor que tá com 15 jogadores. Eu vou entrar lá pra ver. O corpo de fuzileiros navais... Calma aí, deixa eu ler a história. Em 31 de janeiro de 1968, a cidade de Hue foi invadida pelas forças Tavim e Vietcong. como parte de uma operação de... Boa, vai, vamos entrar aqui no time do exército americano Fazer uma baguncinha na Califórnia Fiz uma baguncinha dentro da Califórnia Mandei quase mil bandidos pro caixão Ó, o jogo começa a partir de agora Peguei a classe sniper, já vou tentar pescar um meio aqui Eu acho que aqui é um meio, né? Vamos tentar pescar um meio aqui Nossa, o cara de bazuca Já levou dois, mano, Bazuca não, né? Ah, Beleza, matei um, espero que não tenha sido amigo Vai estar tá arregaçando já aqui, hein. É strafe bala. Deixa eu pegar o Costinha. Não é possível que não tenha um Costinha. Ah, mas o pessoal tá renascendo? Como é que é isso aqui? Ah, é cap... ah, verdade. É pra capturar a bandeira, né? O pessoal renasce. Tá, flickzinho. Gostoso. É muito gostoso. Tá gostoso de jogar aqui, hein, rapaziada. Parece? Puta. Pô, não consigo sair dessa região Tomei Mihao Deixa eu sair por trás, que acho que é mais seguro Pois aqui tá difícil, mano Embora pareça CSGO, porque a base é do CSGO A forma de jogar é completamente diferente Aqui é muito mais frenético que o CS É muito mais tiro, porrada e bomba, tá ligado? O CSGO em certo momento é muito mais calmo É muito mais fácil de você manter o controle da situação Aqui é loucura mesmo, tá ligado? É a guerra do Vietnã. Ó, matei ali um, esse tomou. Tentar marotar aqui pra tentar pegar alguém na faquinha. Será que rola? Opa! Tá de uau. Wow. Como que ele sabe que eu tô ali? Tá de uau wow pra caramba, amigão. Que que é isso? Já chegou mirado. Beleza. Tomei de lado. Será que se eu acertar uma bala dessa eu já um grafite aqui no jogo? Que desgraça! Misericórdia! O se Ah, calma aí, mano. Eu vou mudar de classe. Ah, queria pegar do Radio Man, mas não vai rolar. Vou ter que ir de sniper até o final? Será? Deve ter um limite de, de classe por jogador. Coitado desse, hein? Olha, vou ser bem sincero. É bem difícil. Eu preciso pegar o jeito. É gostoso de se jogar. Queria testar um 5 um contra 5. Pra capturar a bandeira em algum mapa que eu, que eu conheça, né? Que eu saiba jogar. Como uma Nuck, da vida, uma Dust. Pô, aqui tá. Tá demais, rapaziada. Aqui tá difícil. É fumaça verde, é fumaça cinza. É o. Eu... Eu pinando umas balas Que eu jamais iria pinar no CSGO Tá, isso aqui foi vergonhoso É um jogo legal É um jogo gostoso É um jogo que ainda tem muito a evoluir Mas só o da Valve, mano Dar esse aval Para os caras seguirem Com a base do CSGO Sei não, viu? Isso daí pode crescer Isso daí pode explodir Em algum momento Pode viralizar Vamos ficar de olho, tá? E é legal É bem bacana O jogo já está na Steam Eu comprei Paguei 50 reais, Mas eu só comprei Para fazer esse conteúdo Acho que vale a pena esperar É capaz que o jogo fique mais barato Ou talvez fique até de graça Não sabemos Só peço para você se inscrever no canal dois vídeos novos todos os dias se você curtiu esse vídeo deixa um like também que é muito importante para mim e é isso manos eu ia vou ficando por aqui até o um próximo vídeo no canal 4337fa um, no